E aí, pessoal, como é que vocês estão? Cara, mais um capítulo aqui da nossa série de Left 4 Dead 2. Último episódio. A gente venceu a rua. Agora a gente vai. Capítulo 3. Campanha Shopping da Morte. Capítulo Shopping. Então só falta o Shopping e o salgão para a gente zerar a campanha do Shopping da Morte. Série tá da hora. Muito obrigado aí para você que tá assistindo. Eu tô legendando os vídeos, não sei se você percebeu, tô legendando os vídeos de, de Left 4 Dead. para poder ser mais acessível, né, pessoas surdas agora podem nos ouvir xingar, nos ler. E galera, recentemente eu consegui rodar GTA V no meu, no meu notebook gravando, coisa que eu não conseguia antes. É, eu tô querendo, em breve, trazer uma série. A próxima série, eu tô pensando em trazer Duck Nukin Forever. Que é um jogo que eu curti pra caramba. É um jogo que as, a... A Nerdola não gosta de Duck Nukin Forever. Quem, quem é realmente fã da série não gosta dele. Mas eu gosto. Maybe the a in the mall. Oh, god, eu amo malls. Beleza, acabou o diálogo. E vamos continuar aqui, ó. Eu acho que eu vou escolher a Scar. Um, eu escolhi armas de precisão, mas como tem muitas hordas, eu acho que não vale a pena, cara. É meio embaçado. Não tem nenhuma pistola aqui. É. Hoje a gente tá limitado de arma. Bora ver o que a gente encontra aqui, ó. Tem um zumbi ali. Ó, oh, essa arma é muito precisa. Gostei. Bora abrir. Porra, oh, mano. O bom de eu utilizar a legenda é que dá pra saber quando tá vindo um ataque, aparece ataque imminente. Não é da hora. I'm eu não gostei muito desse modo de tiro dessa arma. É um modo de rajada, né? Dá três tirinhos. Ó, oh, tá vendo? Não é. Não sou eu, é o um modo de tiro da arma. Porra, tem um burro do Uma arma melhor é o M16, cara. Na moral. O M16 eu consigo controlar bem. A cadência do tiro. Só no, no dedo mesmo. Mas ah, vamos lá deixa de, de frescura. Ó, a Foi Corpo saco. Reloading. Eu tô tentando também falar bem direito Pra ficar mais fácil de legendar Reloading. Dá um trabalho pra legendar vídeo, cara Dá trabalho demais É por isso que a galera enche o saco Por causa de dicção, mano isso. Reloading. I'm reload! Reloading. Reloading. Tenho. Mal, Rochelle. Tem um Golfo por aqui. Até agora eu não consegui achar ele. Desde o começo ele tá regimando. Escapei do Golfo. Do golfo. Ora lá, Caçador. Reload. Oi, oh, não me pegou. Nossa, eu tô aqui na escada justamente pra eu não ser cercado. Pra onde a gente tem que ir, gente? Cuspidora. Cadê ela? Será que já morreu? A morte. Nick protegeu, o busco solteiros Porra, a galera tá me cacetando de bala The little guy Vou falar para vocês que até agora a gente não achou uma arma, ou um equipamento. Tá ruim de achar equipamento nesse shopping, não tá? Vamos aproveitar. Wolfe. Reload Já foi pressão Down Informação a convide Haha mano Hey oh! some M16 Ataque em Gente, eu tô aqui na escada, cuida de cima, cuida de baixo. Pô, a galera não tem trabalho em equipe, cara. I'm a reload, reload. A gente tem que achar a saída daqui. Opa! Me pegou. Não, já não tô tomando mais tanto susto. Acho que já tô acostumado com o inferno. Não dá pra abrir essa porta. Tem que lembrar uma coisa. A arma descarrega. Olha o vídeo ali, ó. Oh. Vamos avançar? Reloading. Cadê o buff? Cuida daí da retaguarda, pô. Reload! Olha ele ali, ó. Ele tá por aqui, eu só não tô vendo E tem uma cuspidora também Reload -o, Reload -o. Olha lá Morri é, Consegui escapar, não sei Ele bateu em mim, mas eu não acho que caí Vamos ver o que tem nesse quarto Será que aqui é pra sair? Dá pra subir, dá pra entrar aqui Banheiro Só tem a luz da lanterna, tá? Uhum. Eu vou utilizar esse kit Aqui tá limpo Beleza. Foi bom a gente vir aqui, não foi? E essa porta trancada. Nossa, que era um caçador, cara. Se não fosse os colegas. Matamos o esmagador? Que oh, tá Poderia pegar a katana, mas eu não acho que é uma boa ideia, cara. É muita horda, é muito monstro. É melhor eu ficar com a M16, apesar de que a M16 já tá acabando a munição. Será que eu pego essa katana? Eu vou continuar com a M16. Nossa, não dá pra... Não dá pra tirar de bem aqui num lugar fechado. Eu vou continuar com a M16, mesmo que ela esteja com. Com a munição baixa. Up that escalator. É um fumacento. Aquilo é um fumacento, cara. Certeza. Vamos subir essa escada. Isso é um caçador? O que é isso? Nossa, eu achei que esse maluco tinha morrido Eu prefiro cuidar da parte de baixo da escada Enquanto todo mundo tá cuidando da parte de cima, cuido da de baixo. Tem uma coisa que cospe aqui. Tá meio complicado com essas armas aqui, não tá? Galera, deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa. Porra, eu tô no limbo da... do YouTube, cara. Meus vídeos vídeo não tá pegando visualização nenhum. Hey, I'm Eu acho que tem é aqui a saída, hein. Ó, oh, tem um kit médico, eu já vou utilizar. Ó. Oh, munição. Ainda bem que eu não peguei a katana. Wait a second. I heal. Oh, yeah. Estamos curados. Nossa, fumacento eu tinha pegado o Nick. Eu não vi. Coitado. Ah, oh, não. Não! Eu odeio esse zumbi, mano. Reloading. Eu quero pegar uma deserta. Aquele zumbi ele tava meio mortal. Né? tá com o tem um Golf Você ouviu boomer? Esse buff vai me pegar, hein. I'm reload. Eles não se posicionam bem para eu poder dar cobertura. Hey, I'm Eu já tô vacinado já, esse carinha chato que pula na nossa cabeça. Pessoal eu, eu sei, a resolução tá zoada aqui Porque eu desconfigurei A bruxa, cara, e agora? Não, não, não dá pra mexer com ela Não dá pra mexer com ela Eu vou tentar ignorar ela, tá? Eu acho que ela tá aqui na esquerda Agora que você escutou a bruxa, cara? É só não mexer com ela que vai dar bom. Que isso, mano? Caçador! Sai da frente, Nick! O já tá indo pro saco. Pô. Olha só, podia pegar refri, né? Refri e Lanchinhos. Valeu, morrei. Elojou meu, meu tiro. Oh, Nick caiu, cara. Ah, me. oh, meu Deus ah meu Deus! Ó a bruxa ali, cara. Só que a gente não explorou outra parte do shopping, tá? Mas. Puta que me pariu. A prioridade não é nem explorar isso aqui, cara. A prioridade é desligar esse alarme lazarito. Qual é a desse alarme, cara? É lá em cima. Shelly. Vou ter que ajudar Cara, perder Perder amigo aqui não dá, mano Eu vou ter que ajudar o Nick também Deixa eu te curar, viado Ah, coach já curou ele a Rochelle tá de boa. Eu acho que eu não vou encontrar nada por aqui. Puta que pariu. Cara, eu vou... Eu vou largar eles. Esse caçador aqui, gente. Oh não, fui pego, me fodi. Nossa, na Rochelle não. Gente, tá foda esse jogo. Eu vou ter que ajudar a Rochelle. Toma aqui, nega. Se um deles morrer, eu tô na bosta, cara. Eu preciso da ajuda deles. Nossa, mano. Que sacanagem, cara. Que sacanagem. Caí, eu caí. Nossa, mano. Meu caçador me pegou em cima do vômito, cara. Ferrou. Não tem, não tem vida. Ah, tem um vida aqui. Desligado. Agora eu vou ter que utilizar esse, é, esse kit médico aqui, senão vai, vai ferrar. Café. Aqui é um jovem. Oh, mano. Armas. Hey, some guns here. Cara, escapamos daquela bruxa lá sem sem nem sem incomodados por ela. É só deixar a bruxinha quieta, né? Grabbing Nossa, bruxinha, lembrei da bruxinha, cara. Faz mal tempo que eu não jogo com ela. Ela sumiu da Twitch, cara. Me ajuda, pô. Oh, não, não a vida que eu acabei de ganhar. Pô, oh, é, mano, eu caí. Putz. Eu tava de vida cheia. Ah, jogo. Olha só, gente, vamos, vamos morrer, cara. Agora ferrou. Tá morto. Down here. Meu amigo, e agora o que, que eu faço? Será que vai vir um ataque por aqui? Oh, o coach está nas últimas também. Putz, eu, eu derrubei o corte Foi mal, Cote Ai Jesus. Galera Cara Ainda bem que eu tinha esse jarro de gome Na moral Eu tô com um de vida Kurt tá na merda também Uh, meu Deus Cara, a gente tá na bosta tremenda Eu não consigo andar, cara Olha só, eu tô andando todo fudido. Cara, vida. É meu pô, tipo mal. Beleza. Que sorte, acertei na cabeça. Reload. Sai daí, sai daí, sai daí Gente, mas tá muito difícil essa fase, não tá? Mais um golfo. Ah, O Shelly mandou ele para os ares. Tudo que eu queria aqui era uma desert, cara. Se bem que essa pistolinha aqui, quando está. Quando essa pistolinha tá dupla Ela arrasa também Nossa, achei que isso era armas Mas são armes Braços Um boomer aqui Um caçador Galera Tem que matar esse bicho bateu o louco. O Boomer. Nico matou o so Eu tô ouvindo mais um bi-especial. Ah, oh, meu coração! Se eu fosse gordo, eu teria infartado aqui agora, tá? Ih, mas eu sou fumante. Fudeu. Eu, cara. Ainda bem que eu faço exercícios. Cuspidura morta. Cara, tem mais um gol Olha ali. A little little guy, little guy. Aqui, gente. Caramba, terminamos a... Terminamos, galera. Deixa essa porta logo. Oh, meu Deus, eu só matei 150 zumbis. Também, toda hora eu tava caindo. Tomando porrada. Mas os especiais eu matei 27. Em compensação, né? Ramelamos no zumbi normal, mas nos especial a gente... Simplesmente dominou. Matei o dobro do que o segundo colocado. F. Nick aí... Arrasou, cara. Fala sério, vocês estão gostando desse jogo? Porra, mano, eu tô, eu, simplesmente tô amando, cara. AK 47, 12. Pena que não vai contar pro próximo episódio. Olha só um campeão. Gamers, mais coisa. Gamers mais Croydon. O que é Croydson? Gamers for Croydson. Croydon. Não sei, isso aí deve ser alguma piada com, com gamers. Where is Seda? Onde é que está a seda? This is not a flu. Get out while you can. Ó, oh, onde está a seda? Isso não é uma gripe. Um, Vaze, corra, lá embora, fuja enquanto você pode. Não acredite. They believe the signs. Washing your hands won't help when they attack you. Won't. Não acredite nos sinais. Lavar as mãos não vai te ajudar quando eles atacarem você. Ô, oh, louco. Da hora, né, gente? Porra, jogo da hora demais, mano. Faz isso aí, galera, ó. Curte o, o vídeo. Comenta alguma coisa da hora. E a gente se vê no próximo episódio ou na Twitch, que eu também faço live, tá? Valeu, tamo junto. E até a próxima. <risos>